eu, não queria quer. segunda, queria. Não, eu queria segunda sexta. Não, segunda sexta. Não sabe domingo, não. Queria segunda, queria segunda sexta. Segunda sexta. Foi segunda sexta. Igual eu eu era o aeroporto. Eu não quero, que eu quero ter uns dias para mim. É. Eu quero ir no bom. médico, eu quero ir no. Sim, sabe, mano. viajar. É eu quero, eu preciso, é, eu preciso. Eu também, quero, é, né, além, é questão. Além disso. É. Olha o que o cara quer. É. Além disso. Não, porque é o que eu falo. O cara tá em não hora de ir no médico amanhã, finalizada. Mas no pânico, você não conseguia marcar um médico. É, não conseguia. Você não tinha dia, ou você marcava, puta, tudo certo. No dia, ó, gravação. É que então, misturava caraca, TV. Que você não é. tinha sábado, você não tinha domingo. Enfim, terça, quarta e quinta, tá bom. É top. Aí, é melhor, e uma coisa Eu posso gente, fazer meus shows, posso fazer meus eventos. Que, exatamente. Vai no que, cinema com a família, dá um rolê. Ontem a gente foi dar rolê de aviança, vamos dar uns um rolês assim. E outra coisa que um... a gente falou, carioca não, não quero política. Não quero Tá bom. É que eu acho que o Pânico gosta um pouco de política. Um pouquinho, não, é. Um pouco, um pouco sem por <risos> eu, eu falei pros caras, eu saí de lá por causa disso. Isso, mas pe, pe, é, Começou é. muita coisa. Por e uma é, coisa vira não, a paixão, é, é, é igual ficar só de religião. Ficar é um só de religião. fanatismo, é um problema em Além disso, que é um inferno. Né? É. Isso é inferno. Eu falo, hoje é briga igual briga de torcida de futebol. Pior, hein? Acho que pior você tá fala pior, Bolsonaro que... Lula, sai briga de, é. de torcida de futebol. Eu é. falei para cara que eu não quero política. Mas você já tá falando, então. <risos> Tô o carioca quero, curte, né? Você curte um pouco. O carioca ele, ele brincava com todo mundo é, brigava, lá. Mas eu ali brigava. eu tava, eu gosto, sabe de que, que eu gosto? <risos> da treta. Eu, não, eu gosto de abrir a mata. E depois que dá a merda, eu vou embora, é, eu vou criar outra coisa. É, ver o circo pegar fogo. Não que é eu acho isso, que é abrir é um, um flanco. Dele. É abrir um flanco, falar, pô, isso aqui precisa ser ocupado. Vai lá, ocupa. E depois que depois dá, eu vou tentar eu outra coisa eu Eu gostei, cara, então é uma coisa que não me atrai. Ele já inverteu a entrevista, você já percebeu? Porra, mas é uma conta curiosidade. Pra caraca, mas a gente vai tá lá, lá é, no teu. Mas é, mas Nós é. vamos, no, no, vamos no podcast. Pod... podcast. No podcast. Nós vamos.